Colo, colo, Santos e, para finalizar o vídeo aí, contra o São Paulo, mano. Vamos ter duelos muito interessantes aí, mano. É, pelo Brasileirão e Copa Libertadores, galera. Lembrando aí na classificação, a gente tá em segundo lugar aí no, no, na Libertadores, né? Somos o grupo A, né? O Cerro Porteio vai liderando. Então, esse jogo aqui contra o Cerro Porteio vai ser jogo de seis pontos, né? Quem ganhar vai liderar o grupo. E também estamos liderando aí o... Estamos em segundo ou em primeiro no Campeonato Brasileiro? Não me lembro muito bem. É, somos líder do Campeonato Brasileiro aí, né? De pontos corridos, é, com três vitórias e um empate, né? 10 pontos ganha. Ponte Preta vem em segundo aí com 10 pontos ganho. Em primeiro também com 10 pontos ganha, né? Beleza. O atual campeão aí é o Flamengo. Beleza, beleza. E galera, quero foi inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele. like e ative o sininho pra estar recebendo de notificações e passe no nosso canal, parceiro, link na descrição, beleza? E bora lá pro jogo, bora lá pro jogo contra o Serro Porteio, vamos dar uma olhada aqui no time do Serro Porteio Tá aí o time do Serro Porteio, né? É um time de nível nacional, né? Tem um elenco bem enxuto, né? Tá aí e vamos lá, mano, vamos estar tá enfrentando o Serro Porteio em casa aí na Arena Condá Vamos escalar o time aqui no famoso 4-4-2 Vamos jogar aí no famoso 4-4-2, o time que vai com é PPP, Gabriel Verão, Isaac, Macalister, Roney, Gabriel Menino, Ortega Calegari, Barreto e Kaique Melo, no gol, João Paulo. Beleza? Sem mais delongas, partiu! Começa o jogo para Chapecoense, esse o poteio aí, Isaac abre o placar para Chapecoense, Macalister faz o segundo, vamos que vamos, Chapecoense, Macalister marca o terceiro, vamos lá e... Fim de papo pro primeiro tempo, mano. Num jogo extraordinário da Chapecoense. Eu vou estar colocando o Douglas Luiz aí. Né? Eu vou estar tirando um zagueiro. Vou colocar o Derek no lugar do Barreto. Que tá meio cansado. E também vou tirar o PP. Vou tirar o PP e colocar o... o Fernandinho aí no ataque. Beleza? E partiu o segundo tempo. Para cima dele, Chape. Começa. O... Gabriel Verão faz o quarto gol, mano. É, 4x0 é goleada na Arena Condá para Chape. Vamos que vamos, Chape. Vamos lá, vamos lá. Fim de papo, galera. Vencemos por 4x0 aí o Serro Porteio em casa. Gol de Isaac, McAllister, McAllister e Gabriel Verão. Tivemos 58% de posse de bola, 24% de finalização, 22% de desarme e 22% de passes errados. Beleza, e com isso tudo, a gente vai se tornando líder do Grupo A na Libertadores... E vamos que vamos, Chape, beleza, vamos tá avançando aqui Vamos tá pegando o Flamengo agora pelo Campeonato Brasileiro aí Vamos aí, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, vamos tá dando uma olhada no time do Flamengo, né O Arrascaeta tá aí no time aí, como seu principal estrela O Arrascaeta, o, Tia, o, o Gabigol não tá mais no time do, do Flamengo, né Vamos dar uma olhada pra onde o Gabigol foi, mano Gabigol foi pro Toulouse da França, por 43 milhões de reais. É, o Rogério Senna ainda é técnico do Flamengo, né? O Flamengo é nível mundial. Beleza? O Flamengo tem vários jogadores bons, né? Como o Bruno Henrique, o Pedro, o Arrascaeta. Tem um baita elenco, né, mano? Vai ser um jogo difícil. Mas vamos lá, mano. Pra cima dele, chape. Vamos jogar em casa de novo na Nena Condá. Vamos escalar o time no famoso 4-4-2. Beleza, o time que vai acampar é PP. Gabriel Verão, Lima, McAllister, Roney e Gabriel Menino. Ortega e Calegari, Dereck e Kaique no gol, João Paulo. Beleza, beleza, sem mais de longa, partiu. Começa o jogo para Chapecoense e Flamengo aí. Gabriel Verão abre o placar para Chapecoense aí. Vamos que vamos, Chape. Vamos vencer por 1 x 0 Flamengo aí, vamos que vamos. Vai terminando o primeiro tempo. Gabriel Verão marca no finalzinho do primeiro tempo. E fim de primeiro tempo, hein, galera? Vamos surpreendendo aí o Flamengo aí em casa aí, mano. Vencendo por 2x0 aí. E vamos lá, vamos fazer a alteração aqui. Colocar o Ezequiel pra jogar. Vou também colocar o Fernandinho no ataque no lugar do PP. Beleza? Partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Chape! Vamos que vamos. Começa o segundo tempo aí. Chapecoense vai vencendo aí o Flamengo. Todo poderoso Flamengo aí por 2x0. Vamos que vamos, Chape... Vamos que vamos, chape E fim de papo, galera. Vencemos o Flamengo, mano. Isso até que é extraordinário, né? Vencemos o Flamengo aí. Todo poderoso Flamengo aí com a Rascaeta e companhia, né? Vencemos por 2x0 aí, 2 gols de Gabriel Verão. Tivemos 43% de posse de bola, 14 finalização. 21 de exame e 21 passes errados. Com isso tudo. A gente mantém, eu acho que a gente mantém a liderança com 13 pontos, ganho. O Fluminense é o segundo, o Ponte Preto em terceiro e o Sport em quarto, mano. Quem diria, hein, mano? Olha essa tabela do Brasileirão, hein? Fluminense, Ponte Preto e Sport, mano. Brigando ali pelas primeiras colocações. Beleza, beleza, beleza. Vamos continuar avançando aí. Tá aí, começou a Copa do Brasil. Primeira fase, né? Beleza, tá aí os jogos. Vamos continuar avançando. Agora vamos virar a chavinha. Temos jogo pela Libertadores aí com o Colo-Colo. Vamos estar enfrentando o Colo-Colo do Chile aí. Vamos dar uma olhada no elenco do Colo-Colo. Também é um time nacional. Tem um elenco bem chuta aí com poucos jogadores. Beleza. E vamos lá, mano. Vamos aí escalar o elenco aí do famoso 4-4-2. Beleza. O time que vai com a PPP, Gabriel Verão, Isaac e McAllister. Rone e Gabriel Menino. Ortega e Calegari. Derek e Kaique no gol, João Paulo. Beleza, beleza. Sem mais delongas, partiu. Começa o jogo pra Chapecoense colo-colo aí, mano. Vamos que vamos em PP! Abre o placar pra Chape. Vamos que vamos, Chape. Isaac marca o terceiro gol. Gabriel Verão. Marca que marca pra Chape. Meu Deus, foi tanto gol que eu até me perdi. Vamos lá, tamo vencendo aí por 3x0 aí. Gols de PP, Isaac Gabriel. Verão de falta. Vamos estar tá fazendo alterações aqui nas laterais. Vamos tá tirando o e colocar o Isaac. Vamos também colocar o Douglas Lino lá no Ronney. Beleza. E vou tirar o PP e colocar o Fernandinho. Beleza. Esse é o time que vai pro segundo tempo. Partiu o segundo tempo. Vamos que vamos. Vem vencer 3 a 0 aí na Libertadores. Vamos muito bem. Obrigado. Fernandinho marca o quarto gol para Chape para cima dele. Chape. Vamos que vamos. E Fim de papo, galera. Vencemos aí por 4 a 0 aí. O Colo Colo aí fora de casa, mano. Gols de PP, Isaac, Gabriel, Verão e Fernandinho. Tivemos 61% de posse de bola, 18 de finalização, 15 de desarme e 15 de passes errados. Beleza? Vamos tá avançando aqui. Agora temos jogo contra o Santos, mano. Vamos ter jogo aí contra o Santos. Vamos tá enfrentando o Santos. Penúltimo jogo aí do, do vídeo de hoje. Vamos tá dando uma olhada no elenco do Santos aí. O Santos tem bastante jogadores aí. Bastante jogadores de promessas aí. Bons nomes aí. Tá aí o elenco do Santos. Né? Seu principal artilheiro aí é o Raniel Com 39 gols aí na carreira Beleza, beleza, beleza E vamos lá, mano Vamos lá pra cima do Santos aí Fora de casa aí, mano Vamos tá jogando na Vila Belmiro aí Vamos tentar aprontar, né, mano Pra cima do Santos aí Vamos lá, o time que vai com o PPP Gabriel Verão, Lima Macalester, Ronei, Gabriel Menino Ortega, Calegari Barreto e Kaique No gol, João Paulo Beleza, sem mais delonga Partiu Começa o jogo pra Santos e Chapecoense na Vila Belmira aí. Vamos que vamos, Chape! Até agora 0x0 0 aí pra Santos e Chapecoense aí. Vamos que vamos, Chape. Terminou o primeiro tempo. Vamos tá fazendo a alteração aqui. Colocar o Fernandinho ali no lugar do PP. Vamos tá tirando o Roney e colocando o Douglas Luiz. Beleza? Na zaga, eu vou tirar o Barreto e tá colocando o Derek. E vamos que vamos pra cima dele, Chape. Começa o segundo tempo aí pra Chape e Santos, na Vila Belmiro aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o Lima faz 1x0 pra Chapecoense na Vila Belmiro. E o Fernandinho faz de falta. É fim de papo, é vapo, vapo neles, mano. Vencemos mais uma no Brasileirão. A Chapecoense nesse episódio está on fire, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aí segundo, segunda fase da Copa do Brasil. Tá aí os jogos, né? Vamos embora, olha. Placar 6x3, mano. Ponte Preta venceu 13, mano. Placar bem bem elevado aí de números de gols. Beleza, vamos tá continuando aqui. Vamos agora tá enfrentando o São Paulo, mano. Vamos tá enfrentando agora o São Paulo, mano. A gente só tá enfrentando Pedreira, mano. Tá aí o Éder Cittadinho, mano. É o Estrela do São Paulo. O Miranda também é estrela. É, mano. Vários jogadores importantes aí do São Paulo aí. E vamos que vamos, mano. Vamos que vamos aí estar tá enfrentando o São Paulo. Vamos tentar aprontar para cima do São Paulo agora. Vamos lá, vamos tá escalando o time aí no famoso 4-4-2. E vamos que vamos, mano. time que vai com o PPP, Gabriel Verão, Isaac, Macalester, Roney e Gabriel Menino, Ortega Calegari, Derrick e Kaique. No gol, João Paulo. Beleza, beleza. Vamos jogar em casa na Arena Condá para cima deles. Começa o jogo para Chapecoense e São Paulo aí na Arena Condá para 29... Mil pessoas e o Benítez abre o placar pro São Paulo Vamos que vamos, Chape Vamos lá, mano 1x0 pro São Paulo aí Terminou o primeiro tempo Vamos tá fazendo alterações aqui, beleza Vamos tá colocando o Fernandinho Vou tirar o Oney e colocar o Douglas Luiz Vou tirar o Ortega e colocar o Ezequiel E beleza, partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Vamos que vamos, Chape E Luciano faz 2x0 pro São Paulo aí, mano Vamos que vamos, pelo menos o de honra, mano. É, mano. E Diego Costa faz 3x0. E o São Paulo acaba com o jogo aí contra a Chapecoense. Em casa, venceu o, a Chape por 3x0. Tivemos 42% de posse de bola. 13 finalização. 19 desarmes e 19 passes errados. Vamos ver como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro depois desses jogos. A Chapecoense mantém a liderança com 16 pontos ganhos. O São Paulo vem em segundo com 15, Fluminense em terceiro com 15 e o Inter em quarto com 13. Beleza? É, mano. Tomamos sapeco aí do São Paulo, mano. No último. No último jogo do vídeo. Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado Se curtiu, deixa aquele like Se inscreva no canal, ative o sininho pra estar recebendo novas notificações Passem no nosso canal, parceiro Link na descrição E tamo junto, valeu galera Deixem comentários aí o que vocês acharam do vídeo E valeu, tamo junto e fui Pra cima dele, chap Falou